Boa tarde amigos, eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer mais uma transmissão ao vivo. E só vamos testar aqui ver se tá. Só então, vamos testar aqui ver se tá. Funcionando os microfones, mas o microfone tá ok. Funcionando o microfone, mas o microfone tá ok. Funcionando os microfone, mas o microfone tá ok. Então tá tudo ok vou tomar uma água, aqui. cheguei meio um pouco atrasado fazendo a live hoje mais cedo, essa semana está uma semana corrida, vamos fazer a apresentação aí das varionicas, até que os amigos vai chegando aí na, no canal E tá vamos acertar elas aqui deixar aqui no lugar certo essa é as variônica número 2 que essa é a carro é a carro chefe nossa né é a que nome mais tem vendido me mostrar aí também que você pode trabalhar com testemunho na câmera Deixa eu abrir essa essa outra aqui você pode trabalhar com testemunho na câmera e trabalhar com comando de voz que você tira o tampão dela coloca diamante coloca ouro tampa de volta e também você sorta aqui em cima o parafuso dela você pode tirar a antena tirou a antena você fica fácil você carregar ela você é, vai trabalhar com ela você monta a antena deixando aqui atrás sempre deixando aqui três centímetros aqui atrás então ela tá pronta para usar e a é o par sempre deixando ela 20 centímetros, trabalhando com elas niveladas o R.A. bem vindo à live, boa tarde lembrando os amigos aí que tiver interesse das variônicas aí a descrição fica embaixo do vídeo, assim que eu termino a live eu já ponho o contato embaixo. também nós tem o pêndulo esse pêndulo ele tem 60 centímetros de corrente você possa trabalhar andando com ele aqui ó segurei na argola aqui pode andar com ele hein? por exemplo você está no campo fazendo uma pesquisa e você pode andar com ele quando você está fazendo pesquisa andando com ele por exemplo se ele estiver balançando para frente você pode caminhar reto agora se causa ele balançar virado assim ó então você dá meia volta no corpo e acompanha pro lado que ele tá virando para cá, para esquerda. E outro, ele você nunca vira, por exemplo, se ele tiver para frente frente para trás, você não vai virar para trás, você vai caminhar reto. Ele marca para frente do teu corpo. Então se ele pender um pouquinho para cá, ó, você vira mais ou menos de acordo com a, que ele tá mostrando pra você andar. Você não pode andar muito rápido porque assim que ele chega no ponto, ele para de balançar então a hora que ele parou de balançar aí você pode perceber que é rapidinho ele vai girar aí ele vai começar a rodar aí você está em cima do ponto, mas enquanto ele tiver para frente e para trás você pode caminhar eu a qualquer momento também vou fazer um vídeo também mostrando também mais como é que trabalha com ele e pessoal aí, o pêndulo tem vendido, tem saído até bem ele porque ele é um pêndulo especial, que você pode trabalhar com testemunho na câmera você pode trabalhar com ouro, diamante na câmera, você pode trabalhar também com ele com comando também você pode comandar com ele, o que você quer caçar com ele por exemplo, você está lá no campo, o ah, pêndulo pê, me dá a direção de onde tem um veio de ouro ou ouro né, se você falar ah, ouro ele vai dar direção onde tem algum ouro aí se a causa ele não der direção nenhuma, não tiver nenhum ouro por ali é, ele não vai fazer isso, ó. ele não vai balançar, ele vai ficar quietinho, vai ficar paradinho assim ó. não é muito Lembrar o pessoal para não esquecer do like, dá o um like para nós aí para ajudar aí no canal. Olha, eu achei que era o R.A. que tinha entrado na live, não é o JM. Bem-vindo à live, JM. Boa tarde. Pessoal tiver alguma pergunta aí pode mandar uma pergunta aí pra nós, nós vamos trabalhando nela pois Nós chegamos aí um pouco meio rápido hoje porque Daqui a pouco nós vamos ter que sair de novo para sete horas Dá uma se eu deixo para fazer a live mais tarde é capaz que não ia dar tempo, ia chegar mais de 8. Não foi, ah, vou fazer a live mais cedo. Mas o pessoal não está esperando a live agora às 5 horas. Mas nós vamos trabalhando. O Mosé, bem-vindo à live. Boa tarde. O pessoal tiver uma perguntinha aí, lembrar o pessoal do like, do like, ainda? não esquecer de dar o Pegar o dedão aí no like pra nós, dar uma mão pra nós. Bom, vamos ver aqui a pergunta do Não, ah, O pêndulo Mosê ele não precisa muito pulso. O segredo do pêndulo é não ser segurar ele, né? Você esticou esse dedo, olha esse dedo se você tiver em cima da mesa é 10 centímetros de corrente, ó. você pega esse dedo aqui ó, e aperta aqui em cima agora a pessoa não pode estar tá, é, com ressaca braba né se ele tiver desse jeito assim, não conseguir nem segurar o pé direito aí ele não consegue fazer nada com ele não não consegue porque o pêndulo não para né então a pessoa tem que estar tá mais ou menos equilibrada tem que tá, quer dizer não pode até tremer um pouquinho mas pouca coisa né agora e lá, quando se ele estiver no campo também que ele estiver segurando aqui em cima ele também não pode estar tá tremendo muito também por exemplo balançando a mão para lá para cá né mas se ele estiver segurando ele com o braço reto não há problema não E as variônicas é a mesma coisa Luiz Car, bem vindo a like, boa tarde As é a mesma coisa também você pegar as variônicas. tiver com uma ressaca brava também que, você não, se, que ela tiver assim ó, você tacar a mão que Se pegar um copo d'água, a água vai parar lá no teto Aí ah, também não consegue nada também Aí é melhor curar a ressaca primeiro depois trabalhar com ela Não é é um negócio interessante agora fora disso a pessoa não pode ter problema desmaio, tomar aqueles carmantes malucos lá para desmaio é, então é, aí já é meio complicado a pessoa pode até conseguir trabalhar com elas mas aí vai levar um bom tempo treinando até que ele treina com elas e até que ele vai quase superar o problema dele Lá houve causa do cara ter problema de desmaio e ele começou a insistir o caso e daí uns seis, sete meses ele ficou curado. Não teve mais desmaio. Mas o que? A energia dele voltou, né? Porque a pessoa que tem desmaio tem uma energia muito fraca. Agora, caçar com testemunho não, caçar com testemunho casual e ônibus aí é fácil. Já não é muito problema. Agora quando a gente fala das varionicas, as varionicas é o seguinte, as varionicas precisa treinar bastante com elas. E precisa aprender também bastante com elas, porque, por exemplo, principalmente comando. É, você dá um comando para ouro, ela vai chegar no lugar que tem ouro. E você vai saber que tem ouro lá e não vai saber que fundura que tá, não vai saber que tipo de ouro está lá então a pessoa precisa estar tá treinada, precisa estar tá treinar mesmo com ela, por quê? porque a hora que ele dá um comando para alguma coisa ele precisa saber que espécie que está lá porque ouro, tem ouro de vários jeitos ou se ela pega um fiapo de ouro lá numa pedra lá que está lá enterrada 10, 20 metros de fundura então você tem que saber quantidade de ouro que tem ali, se você está dentro de uma área que tem ouro mesmo, se é um é um manchão ali de ouro eles chamam lá de baixão né, baixão de ouro ou se você está num, num veio ali de cristal com ouro encruzado no, no, no, nos quartos, você tem que saber, às vezes é um guardado, às vezes é um objeto de ouro perdido então a pessoa tem que treinar com as varicônia. Ela é uma ferramenta muito útil, mas ela precisa que a pessoa treina com ela. é uma Preciosa do Brasil, bem-vindo à live, boa tarde. aí Moisés, acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta Bom Moisés Tua pergunta é interessante Aí nesse caso eu vou ter que falar, é explicar umas coisas a mais a, nós usamos a energia para comandar as varione. É, o testemunho quando você coloca um diamante numa câmara, um diamante na outra você está colocando um diamante no positivo e um diamante no negativo é que nem dois cabos de força se você tiver por exemplo dois cabos positivos é um 220 ou mais se você tiver um negativo e um positivo é, um, é 110 Agora, vamos voltar lá na, na parte da, do comando. O comando é a energia que nós temos na cabeça. A mão direita é o positivo. A mão esquerda é o negativo. Então, quando você comanda com a energia que ela desce do, do, da nossa cabeça e ela desce pelos ombros e vai até as mãos, ela conduz os dois polos. O positivo e o negativo porque se for com uma só, você só trabalha com o positivo por exemplo, é por isso que uma varia, essas variônicas de uma só elas não, não é 100% legal por quê? porque elas o polo elas o negativo é aí que, que ela começa a dar faia por quê? porque ela não está completa agora há outra diferença também muito grande aí é... variônica tudo que é, que é vara, por exemplo se fizer uma só, duas, aqui tem o um nome de vara iônica, mas quando é duas varas, o correto é vara iluminada, são então, varas iluminadas e para você construir essas varas iluminadas, você precisa de material especial, então tem muita diferença nisso agora, outra coisa o que você coloca na câmera, por exemplo, da, das várias porque nós, nós não, não falamos várias iluminado, porque se nós falarmos iluminadas, nós complicamos muita gente. Então nós já falamos as várias mesmo. E outra, aqui, aqui no Brasil ficou com esse nome de iônica e vai ficar assim mesmo. Então, a, quando você coloca o testemunho nas duas câmeras, e você pegou as varas, você está na posição para frente. Ela só reconhece o que está na tua mão, anel, pulseira, corrente de ouro, nada disso ela reconhece para trás. Ela só reconhece aquilo que está dentro da câmera dela. Agora, quando você usa o ouro para caçar ouro, ela te dá um local onde tem ouro. Você achou o local que está o ouro, você vai ter que cavar. Por quê? Porque ali que está o ouro, você vai ter que descer ali. Se você cavar lá, vamos por 20 metros de fundura, não achou ele, cava mais 20. Não achou? Cava mais 20. Vai cavando até você achar até você tirar ele. Mas ele tá lá, isso eu tenho certeza que ele está lá. Diamante é a mesma coisa. Você cavou lá um metro, dois metros, não achou, cava mais, vai cavando, vai descendo. De vez em quando você passa as varas em riba da terra que você tirou lá, vê se ele já não saiu na terra. Agora, quando é o comando, não. O comando você precisa treinar, aprender, que você vai saber a profundidade que está. E você vai saber até que tipo de diamante está ali. Até a cor dele, se você estiver se você bem treinado com essa você vai saber até a cor dele que está lá dentro. Agora, as varas iluminadas é uma coisa muito velha Deixa eu dar um, uma boa tarde aqui para o Amir, o Amir acabou de chegar na live Não deu boa tarde, boa tarde Amir, bem vindo à live Então, as varas iluminadas é uma coisa muito antiga Agora, nem antigamente, nem agora, não é fácil a pessoa trabalhar com elas direitinho por quê? Porque a pessoa não treina, ele acha que é só pegar as variônicas e sair andando com ela, não é O comando de voz não é Agora se você vai caçar com testemunha aí já é outra, é outra questão, já é, outra, é outro departamento E outra coisa, se você pôr dois diamantes dentro da câmera dela e você comandar elas para caçar ouro Elas não tá nem aí com o diamante que tá na câmera ela, ela obedece a você A tua energia é mais forte do que a energia do diamante você pode estar tá com um, um fecho de diamante dentro da câmera dela lá que se você der um comando para ela é o comando que vale agora eu tenho vendido muitas delas toda semana tenho viajado essa mesmo aqui que eu fiz a entrada com ela aqui ela tá quase pronta, ela não tá 100% pronta mas tá quase pronta falta uns, uns dois detalhinhos só nela era para viajar hoje, mas não terminei ela a tempo, terminei agora mesmo. Quer dizer, terminei não, quase terminei ela agora mesmo, mas eu falo, vou fazer a life. Aqui ela tá faltando aqui o um encaixe aqui do pino. Aqui tá faltando a regulagem aqui, ó. E também tá faltando é, regular também aqui dela, tá faltando balanceamento, porque aqui ela pode ficar um pouquinho mais para frente ou mais para trás, ó. Tá vendo aqui? Ou ela pode ficar mais aqui, ou pode ficar mais aqui então eu vou ter que ainda acertar o balanceamento dela e fazer o um encaixe para o parafuso segurar a antena Aí, você vê que ela está até um pouco firme, ela não está ligeira para rodar mas é uma ferramenta muito útil Principalmente a pessoa que sai, que vai para o campo, vai pesquisar alguma coisa, às vezes vai com o detector, aquele disco, caçar alguma coisa. Então a... é muito importante. A pessoa usa elas, marca os lugares, depois passa o outro detector se o outro detector cruzar, ele cava, se não ele pode deixar quieto porque ele não vai saber a fundura que tá agora se ele souber comandar elas, aí sim aí ele vai saber mais ou menos a fundura que tá e a hora que conforme ele vai cavando ele já vai passando elas na terra que vai saindo se sair antes ele já acha ela também que tá na terra, ele vai com o outro detector também que passa em riba e e outra se não tiver outro detector for só as variônicas também ele consegue separar a terra vamos depois que ele tirou lá do buraco tirou lá um tanto de terra lá ele separa os montes separa três quatro montes lá e passa as variônicas em cima aquele monte que cruzar está naquele monte ele vai separando até chegar meio litro de terra agora para todo garimpeiro, tudo é, é As coisas é difícil, não é fácil. Por exemplo, você chega num lugar, se ela bater num ouro em pó, que você não conseguir enxergar ele na terra lá, você separa o monte, você não consegue ver ele, você tem que batear, você vai ter que levar no rio e batear. E o diamante também é a mesma coisa, dependendo do tamanho dele também. E se você não conseguir separar ele no meio da terra também tem que levar na peneira, levar no rio e também peneirar mas é um hobby, é um hobby que todo mundo gosta e todo mundo gosta de achar as coisas e tem viajado aí os estados aí Mato Grosso, Roraima, Amazonas vários estados aí de Goiás, Paraná lá para pro Ceará, Alagoas pra Bahia Praticamente todos os estados do Brasil tem viajado nessas horas Agora, lá por exemplo, do, do Mato Grosso, Roraima, Amazônia Aqui do, do Paraná, o pessoal já compra mais que é para ouro mesmo Principalmente o Mato Grosso, o Mato Grosso lá é muitas minas, muitos lugares lá que o pessoal tem comprado lá Porque lá é uma região de muito ouro Roraima também mesma coisa, Mato Grosso, então o pessoal tem usado mesmo para o garimpo mesmo Garimpo profissional, não é, não é hobby E também tem outro pessoal que tem comprado para outros, para outras coisas Tem comprado aí para achar outras coisas Porque elas não é só para achar diamante e ouro, elas é para achar Entendeu? Da, da época antiga delas, eles, eles costumavam falar que era para um milhão de coisas Não dá nem para a gente imaginar o que é um milhão de coisas que elas podem achar Então é muito interessante Agora, por exemplo, trabalhar com testemunho Eu sempre recomendo para o pessoal, olha, vai trabalhar com testemunho, usa outro detector, nem que for um pin ponter Esse detectorzinho pequenininho de mão, portátil, é, ou então um detector mesmo de disco Para facilitar, porque se tiver raso, por exemplo, aí você passa ele, acusou alguma coisa você tira às vezes o pimponto é às vezes até melhor que um detector mesmo de disco, porque o pimponto você você vai cavando e vai passando nele. Então é mais fácil às vezes você, por exemplo, chega num lugar, você percebe, você vai na onde que lugar bem em cima, você cava ali e já vai passando o pimponto na terra. não há outra coisa também, essas varas essas iluminadas, ela estão tão bem caprichada no modelo e o material dela, que eu já pensei em dar uma melhorada nela, né? não achei como melhorar elas, não tem mais como melhorar elas, porque o material dela já foi melhorado. Já foram melhoradas as empunhadeiras para ajudar na energia. Então ficou, tá difícil melhorar elas outra, e tudo, tudo que você pensa em melhorar nelas, elas já tem e tem muito pessoal tentando copiar elas, mas eles vão ficar tentando o resto da vida para copiar a menos que mais tarde eu ensinar o segredo, né, de confundir essas empunhadeiras e qualquer o material que vai nelas, né? E outra, não é só no Brasil, não. Lá fora, para os países aonde elas começaram mesmo, originou de lá, os caras lá são curiosos. Eles são curiosos porque eles querem saber como foi que eu melhorei as empunhadeiras, como eu melhorei a inteligência delas. agora, quem sabe um dia a gente vai acabar ensinando tudo isso aí, né mas, por enquanto, não agora, fazer as variônicas simples, comum, isso aí todo mundo pode fazer, isso aí aí é fácil de fazer, eu tenho vários vídeos aí ensinando como é que faz comum, de uma só agora essas iluminadas não, essas o pessoal pode tentar à vontade aí que eles não vão conseguir, agora não. não porque eles acham que é um material que compra em qualquer boteco e não é e além do material, você tem que derreter esse material para fazer a parte de baixo dela, aqui, ó. Que é essa parte aqui da empunhadeira. É, é, um, é um material trabalhoso. Porque esse material vai no torno, tem que ser torneado. Ixi, é, é trabalhoso você fazer essa empunhadeira. E, e também tem um material que vai no meio desse material. Depois que você vai, a hora que você vai fundir, tem outro material aí que é o segredo, é o que vai no meio. Agora.. E outra, eu tenho, eu tenho tido alguns pedidos para fora do Brasil. E eu também. Não tem patente, não tem registro, tem nada dela. Também não posso vender para fora do Brasil. Eu tentei mandar uma para fora e não deu certo. Com o material como usada, também não deu certo também como se fosse para um parente lá fora, eu não tenho parente lá no estaduário, Brasil. como é que vai ficar isso, não vai dar certo, e não deu certo mesmo, então depois também nem tentei mais, a pessoal aqui da América do Sul, aqui tem perguntado, tem pedido, eu vou falar, ah, meu amigo, se você tiver alguém aí perto da fronteira, aí que, que der para me mandar dentro do Brasil, e você pegar aí perto da fronteira, eu mando, senão não, Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou aqui, o R.A. A magia de cerimônia, você lista e magia a... inokiana Bom, essa Enoquiana é aí eu não conheço direito, agora uma magia de cerimônia é algo que você vai fazer, você faz. Vamos supor se... você. É, como que eu vou te explicar aqui? Essa aí vai ficar meio difícil de eu te explicar essa cerimônia aí. Bom. Cerimônia seria quando, quando é, que usa muito cerimônia, é magia negra. Por quê? Porque eles pegam lá uma parte de cera, faz um boneco de cera, é... então eles vão fazer uma cerimônia ali com aquele boneco de cera, destinado a tal pessoa que, que eles vão fazer aquela cerimônia. Agora, isso, você usa magia no, na cerimônia. Agora, essa outra aí eu não entendo ela. E também não posso falar muito sobre essa cerimônia, a magia em cerimônia, porque... É, geralmente, para todo lado que você vê cerimônia com magia, é tudo magia negra. Porque a magia branca, ela não tem, ela não tem muito cerimônia. Magia branca é para fazer o bem. E para fazer o bem você não precisa estar tá fazendo coisa de cera, fazendo boneco, fazendo uma coisa aí meia atrapalhada, não. Você Para fazer uma magia, para fazer o bem, você nem fala que vai fazer. Às vezes você faz aquilo, uma, uma coisa de bem para a pessoa, a pessoa nem sabe o que você fez. Mas você fez. Agora, essa magia Nokiana, essa eu não, não conheço. Ó. o... o Ancílio Banking da Life, qual que eu vim, souto, porque a Variônica fica procurando e na... é, e não fecha em cima, de, em cima de nada bom, se eu entendi a tua pergunta, vamos dizer o seguinte quando a Zvara Iônica não encontra um comando que você dá, geralmente elas fazem você andar ao redor, elas não fecham e fazem você andar ao redor, por exemplo, você está com ela aqui, ela vai virando, virando, virando, virando, você vai virando, ela vai virando também, então é, é quando ela não acha nada que você comandou num espaço muito longo. Ou quando ela também faz isso, ela faz você girar, porque às vezes ela pega travessia de água, às vezes ela pega um rio que está atravessando ou pega algum, algum mar também que está atravessando. Então é preciso entender bem das variônicas, porque quando elas fazem você andar ao redor, porque elas, você pode desistir daquele comando que você deu, ou você deu o comando errado, você deu o comando errado, também faz você também andar ao redor. Como se diz, nós diga que ela faz a gente de bobo. Agora, quando você dá um comando é, e você deu três passos à frente, ela vai te dar a direção para você, a direção para você ir andar, aquela direção que ela te dá é a direção que você vai, você vai andar até ela cruzar, onde ela cruzar agora isso aí acontece muito, anjo, é com pessoa que não sabe usar as variônicas às vezes a pessoa pensa que sabe usar e não sabe usar isso aí eu tenho visto aí, tenho visto vídeo aí de uns deles aí que os caras não sabem nem pegar nas variônicas os caras pegam as variônicas e saem andando lá, que nem eu já vi vídeo lá assim, o cara vai andando assim ó vão ver as varas buf, lá no peito dele, vai lá você besta lá na China então é gente que não sabe usar agora isso tem muitos né, porque gente que também que ensina é poucos também né mas as varionicas não, é, as que você treinar certinho com elas, aprender certinho Manter a mão na distância certinho, manter as niveladas, manter o comando firme. É, não ficar igual Maria Mole, vai pra frente, volta pra trás, na mesma hora que dá o comando, dá o mesmo comando, já muda as palavras. Então você tem que dar o um comando firme, porque as ela elas pista com você. Si, e você adapta com ela. Então veja bem. Eu dou um comando para as variônicas, me dá a direção que tem um guardado. Agora guardado de que? Essa, é, essa é a pergunta, guardado de que? eu falo para ela, dá a direção que tem um guardado de ouro e dou três passos à frente, ela vai me dar uma direção para mim onde tem alguma coisa guardada de ouro mas para ela não importa se é um um oi de mosquito de ouro que tá lá, se é uma tonelada ela vai te dar a direção para você agora se eu falar para ela, vale, ó, me dá a direção aonde tem um tesouro que tem ouro enterrado ela vai me dar a direção, onde tem um tesouro para ela, cara, que é a metade de um de um décimo de grama, é um tesouro é ouro agora, quem vai chegar em cima lá e vai saber o que, que realmente está lá é a pessoa que tem que ter experiência e saber trabalhar com ela então isso aí é nós nunca, eu, por exemplo, eu sempre vendi as variônicas que sempre expliquei todo mundo, todo pessoal que compra é meu, eu explico como é que trabalha, como é que treina, agora depois que eu explico como é que treina, como é que faz, aí se a pessoa vai treinar é problema dela, se ela não treinar também, ela já comprou, já pagou, e eu tô ensinando e ela não vai fazer certo, então aí como é que eu faço, eu não, não vou ficar também insistindo com a pessoa, né. Eu tenho gente que compra que não quer, não quer usar, por exemplo, o comando, quer usar testemunho, eu explico como é que usa o testemunho Sempre as melhores formas, ó Usar testemunho, você não consegue saber a fundura que tá, usa outro equipamento junto pra você tentar saber essa fundura Porque senão você pode ficar cavando um mundo de buraco aí e o trem tá lá pra baixo Porque as variônicas não tem limite para elas por exemplo, se eu, se eu der um comando com as minhas aqui, eu vou pegar lá no Japão. Eu vou fazer uma transferência aqui de energia, eu faço com elas daqui lá lá pro Japão. E a mesma coisa que elas pegam daqui lá lá pro Japão, elas pegam o chão adentro. dentro. Agora, as variônicas, elas procuram através de energia, porque tudo que tá nesse planeta tem a tua própria energia. Você pega aí um animal, ele tem a energia dele. Você pega a vaca, tem a energia dele. O cavalo tem a dele. O cachorro tem a dele. O porco tem a dele. A galinha tem a dele. Cada folha de uma árvore tem a tua própria energia. Cada madeira que está lá, cada ramo, cada folha tem a tua própria energia. Então as variônicas procuram por energia. Quando você dá um comando para ela, você pega, por exemplo, uma folha lá no chão. Você pega essa folha e põe em cima da mesa. Fala variônica. A hora que chegar em cima dessa folha, você você cruza e depois você me, no terceiro passo você me dá a direção da árvore que caiu essa folha. É você fazer isso. A variônicas vai te dar a direção para você dar a árvore foi que caiu aquela folha, porque lá naquela árvore tem mais folha com a mesma com a mesma energia. Então é, você tem que aprender que tudo que tá aqui nesse planeta é energia. Aliás, nosso planeta só tá onde tá porque ele, ele é sustentado por energia. Outra o pessoal também precisa saber também, todo ser humano do planeta inteiro, toda a energia do ser humano está conectada uma com a outra. Tudo, tudo que acontece lá no Japão passa pelo, pela tua energia. Você só não sabe tirar da tua energia o que está acontecendo, o que aconteceu. É a mesma coisa, você perde uma coisa lá no meio do pasto, a tua energia sabe aonde você perdeu. Eu sei que não sabe tirar dela onde está perdido Então as varionica é o caminho É o caminho para facilitar essas... Isso aí É uma intermediação, as varionica é a tua energia A tua energia vai através dela e ela E ela te dá a direção para você andar Para você poder achar aquilo que você está caçando Também, ó, ó também é outra, é outra coisa, também forte também de conhecimento Veja bem Se você perdeu um celular num lugar E outra pessoa achou Se você der um comando pras varionicas, as que varionica vai te mandar onde ele caiu Por quê? Porque a tua, a tua energia captou o lugar que ele tava, caiu, ficou Agora, se você chegou no lugar e ela cruzou e não estava lá Você tinha que dar outro comando porque alguém passou lá e pegou ele e ele tá em outro lugar de lá você teria que dar outro comando pra ela e dar três passos à frente e pedir a direção de novo é a mesma coisa, se você pegar um objeto você tem lá dois sofás da tua casa e tem três almofadas em cima dos, dos, dos dois sofás se você pegar um objeto lá e você pôr na, debaixo da primeira almofada é, daí em seguida você tira ele debaixo da primeira almofada, vai lá põe debaixo da segunda se você pegar debaixo da segunda e pôr debaixo da terceira, as variônicas te mandam você primeiro na, na, na primeira almofada chega na primeira almofada você não acha nada se você não, não tiver experiência, não souber trabalhar com ela você fica caçando em vão aí na primeira almofada ela cruzou, não tá, você fala não tá me dá a direção da onde tá ela te joga na segunda, chega na segunda não tá? não, não tá eu quero a direção da onde tá na terceira ela te joga e tá lá na terceira isso aconteceu o fato agora há poucos dias atrás agora o cara perdeu um celular e, o, e outra pessoa achou aí ele ligou pra mim eu falei pra ele, expliquei pra ele como é que ele fazia ele deu os comandos lá no lugar que as várias tinham cruzado a Asvar deu a direção para ele, ele andou quase um quilômetro, atravessou uma estrada e chegou numa casa, quando chegou na casa o pessoal da casa tinha achado o celular dele Mas, e não era que ele não sabia muito trabalhar, até que ele sabe bem trabalhar com a Asvar só que ele não tem esses conhecimentos E aí expliquei bem para ele, falei, não, é assim, é assim, faz assim, é assim, é assim Fui até encontrar O A sua pergunta é uma pergunta muito interessante aí é muito boa ah, os três reis magos eram três magos E... E os magos até hoje os magos tudo praticam magia Aí ah, esses magos já foram mandados porque eles, eles já sabiam o lugar tudo certinho onde Jesus ia nascer e eles foram mandados para lá para acompanhar Jesus até os 12 anos dele com 12 anos os três, os três reis magos levou ele embora levou ele embora para ele praticar ele se tornou o rei dos magos quando ele acabou de formar na Escola da Sabedoria, no Egito, ele voltou para o país dele. Ele voltou para o país dele porque ele tinha grandes poderes, porque ele se tornaria o rei dos magos. E se tornou, e se tornou aqui, na época, né, na época ele era Jesus, ele fazia os milagres que ele fazia, através da energia, que era a energia muito forte dele, que era a energia do pai, mas que na verdade ele é, é o rei dos magos, até hoje, Você pode ver na Bíblia aí que depois dos 12 anos dele não tem relato na Bíblia. Por quê? Porque para onde ele foi não tinha como eles ter contato com ele lá. E só voltou depois dos 30 e poucos anos. Agora, por que, que a escola mandou três pessoas para lá? Mandou essas três pessoas para que fossem lá e tomasse conta dele. Ele não, não poderia fartar nada para ele até ele enterrar os 12 anos. Nada, nada, nada. Ele tinha que viver como uma criança normal e também eles não poderiam saber também que eles eram três reis magos. Agora, quando ele fez 12 anos, que ele, que ele começou a entender alguma coisa, aí sim, aí eles levou ele embora Aí vocês podem procurar também estudar na Bíblia aí Que quando Jesus fez 12 anos, vocês não tem relato dos três reis magos mais também Então há, há muitas coisas aí que muita gente não conhece, muita, gente, muita coisa não foi ensinada e muita coisa foi escondida e muita coisa, muitas partes aí farta também. Porque não era de interesse também do, das autoridades naquela época também esparramar certas coisas. E até hoje não é ainda. Até hoje não é interesse também. É muito simples, quando a gente diz na live que a pessoa quiser ter um conhecimento mesmo, uma sabedoria mesmo, é só ele começar a estudar em Deus lá de trás. É só ele começar a estudar lá de Atlanta para frente. Porque para trás de Atlanta você não consegue estudar mais. Agora, se você começar a estudar lá em Atlanta como as coisas foram acontecendo e como aconteceu e como as coisas foram caminhando até chegar na época de Jesus e depois de Jesus para cá, aí você vai tirar as conclusões todas de todas as religiões, todas as religiões você vai tirar a conclusão delas e você vai chegar numa conclusão só no final. Agora, porque cada religião foi criando aquilo que era de interesse delas. O que não era de interesse dela, para que ela ia criar uma coisa que não é de interesse dela? É uma coisa do nosso governo. Nosso governo não vai fazer uma coisa que não é de interesse dele, é de interesse da população. Então a religião foi cada uma fazendo o que era de interesse delas, e até hoje elas fazem o que é de interesse delas. Por exemplo, nosso país faz o que é de interesse deles, os outros países lá fazem o que é de interesse deles, a religião é do mesmo jeito, isso aí não muda nada. Agora, uma coisa, uma coisa é certa, só existe um criador, não existe dois. Só tem um o Criador que criou tudo que tem nesse planeta e em outros planetas, não é só esse planeta que ele criou, não, ele criou milhões de planetas, só um, não tem dois. Então tudo, o que se falar acima de um, de, de um não é verdadeiro. Dá uma a pessoa para chegar nesses pontos ele precisa estudar um bocado. Estudar bastante lá no começo. Que quando ele começar a estudar lá pelo começo, lá, logo ele vai descobrir que essas varas iluminadas estavam bem lá para aquele perto lá. É, porque as primeiras varas iluminadas foram criadas na. O relato mais correto delas é uns seis mil anos para cá, mas. Antes, já antes desses 6 mil anos já tinha um relato de 3 mil então são 9 já um relato de 9 mil anos que ela primeira foi feito com osso de gente agora. Seria a mesma coisa de eu falar para vocês que os primeiros habitantes desse planeta era pura energia, eles não eram, não tinha carne, não tinha que nem nós, eles eram pura energia Então é, por exemplo, hoje se a gente for fazer um relato desse, bater mesmo de frente aí numa live com... você vai bater de frente com muita religião, mas com muita religião e sendo que essas religiões conhecem a verdade. Só que eles não querem que o povo saiba a verdade. É aí que está o problema. E eu também não posso falar a verdade por aqui. A única coisa que eu posso falar para a pessoa é começa a estudar, começa lá de Atlanta para cá, vê o que, é que aconteceu com Atranta vê o que depois de Atlanta para frente, que eles foram lá para o Egito, vê o que, é que aconteceu daí para frente ver como é que se formou a religião católica, como é que formou a religião protestante, como é que formou tal religião, por que que formou, qual foram os magos que formaram suas religião primeiro, qual foi o fundamento, por que que formou, então a pessoa vai começar a entender e vai chegar numa conclusão dela. Agora dizer que a religião católica está errado não posso falar isso, não tá. ela não está errada. Porque tudo que leva a pessoa para o lado do bem, tá bom, é ótimo. Porque é melhor estar tá do lado bom do que do lado ruim. É melhor você estar tá dentro da igreja católica do que fazendo anarquia num bar. É melhor você estar tá lá na igreja dos crentes do que você estar tá fazendo anarquia dentro de um bar. É melhor você estar tá lá no centro espírita do que você tá fazendo anarquia dentro de um bar. Ou em lugar pior, fazendo coisas pior. Então, dizer que elas também estão tá erradas, nós não podemos dizer, a pessoa está lá rezando ou está orando, ele está mantendo a fé dele. E aquela fé lá pode, pode dar certo, porque a energia pode dar forma daquilo que ele está pedindo. A energia dele começa a dar forma. Então, muitas coisas acontecem nas igrejas, por quê? Porque a energia dá forma. E essa energia é o quê? É a energia do Criador. É a mesma energia de quem criou tudo. Agora, que nós, seres humanos, nós temos que aprender a usar essas energias? Nós temos. Porque quem usava essas energias não era de carne e osso que nem nós. Só que houve muitos desconcertos também naquelas épocas, depois que se criou, o ser humano e deu energia para ele. Mas são, isso, são as, é, coisas que também não podemos falar por aqui também. É, sempre temos nossos problemas para falar, porque eu já tenho tido problema aí com gente de religião aí que tem, ah, do porque não sei o quê, porque isso aí também não pode falar, porque isso aí não, não ficou provado. ou não ficou provado como? Como não ficou provado? Também fala pra mim quando é que o cara tem mais que uma energia. Aí o cara que pega, cala a boca. Então a. É que nem nós disse esses dias. A magia, ela existe em Deus no começo do planeta. Em Deus que os primeiros habitantes habitou esse planeta, existe a magia. Primeiro que existiu nesse planeta foi a magia, junto com ele. Quando ele chegou, chegou a magia junto. E a magia é usada pela energia que nós temos. Como eles tinham uma energia muito alta, mas muito alta mesmo. Eles podiam fazer muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Ah, já o ser humano também recebeu essa energia. E também pode fazer grandes coisas. Não faz porque a pessoa não liga. Ah, vou fazer o quê? Vou arrumar é um jeito do governo me aposentar. Quer dizer, a pessoa fica pensando só em. Viver nas costas de alguém Mas nunca pensou que ele pode usar a energia dele para criar as coisas E fazer as coisas e criar muita coisa para ajudar a humanidade Mas ele acha as assim, mais fácil ficar de olho nas coisas dos outros Então a... É muitas coisas, é muitas verdades que a gente não tem nem como falar é, Se a gente vai falar a gente se torna ruim então a gente fala assim, um pouquinho de, de alguma coisinha é, e o sempre pedindo que as pessoas estudem, lê, procurem lhe procure entender procura aí livro, caça livro entra aí no google, procura, tem livro lá de graça, lá pode ver, não precisa pagar nada é, procura entender essas histórias, por que, que uma coisa não era e por que, que a outra não era e como foi o começo dessas coisas Agora, por exemplo, é uma coisa, o cara chegar lá, e fala, a religião católica começou da seguinte forma. É um mago que tal, que veio para um tal lugar, que começou a formar o cristianismo. Só que ele não percebe que aquele mago teve o mesmo ensinamento que os outros teve que foi para outros lugar, para outros local, que foi para Ásia, que foi pro Japão, foi para China, foi pra vários lugar, pra Índia. Aqueles magos tinham a mesma formação, todos formou na escola da sabedoria Que era uma escola que era excluída a dedo quem entrava para ela Não era qualquer pessoa que, que entrava nem na porta dela, quanto mais entrasse para fazer parte dela E ela existe até hoje, até hoje existe essa escola então aí a pessoa vai começar a entender e falar, puxa vida, mas se há 9 mil anos atrás tinha uma escola dessa e hoje ainda tem essa escola, e é excluído a dedo quem entra nessa escola, caramba! Então vocês vejam que conhecimento tem lá. Só que com o andar das coisas, tudo foram modificando, cada um foi fazendo aquilo que era de interesse deles. Tudo que era de interesse das religiões, elas foram fazendo. Eu lembro de uma religião aí que, até uns 40 anos atrás, mulher não podia usar a carça comprida. De interesse da religião, hoje as mulheres, a mulherzada, tudo usam a comprida. Vai trabalhar com a comprida, vai na igreja com a carça comprida. Há 45 anos atrás, quase 50 anos atrás, essa igreja não permitia a pessoa ver televisão. Hoje, as televisão até dentro das igrejas, hoje é permitido que usa, porque é de interesse da igreja. Agora, eles estão errados? Não sei, talvez esteja, talvez não. Eu acho que não está nada errado, Deus errado, Deus que a pessoa não está fazendo coisa errada, não está errado. Agora, por que, que naquela época era pecado e agora não é? então aí que você fica as perguntas, é por isso que eu falo, estuda, começa a pegar lá de trás, vem vindo tudo pra frente e depois você vai começar a te fazer aquelas análises, você vai analisar tudo, tudo certinho você vai chegar numa conclusão que fala, puxa vida, só existe um criador e esse criador tá em mim, que é a energia dele que tá comigo e tá em todos, bom, ou a pessoa seja bom ou seja ruim, a energia do criador tá nele ou ele faz coisa boa ou faz coisa ruim, a energia está ali. Porque nós usamos ela 24 horas, quando estamos acordados, quando estamos dormindo, fazemos coisa errada acordado, fazemos coisa errada dormindo, temos que pedir perdão das coisas erradas que fazemos acordado, temos que pedir perdão das coisas quando levantamos, das coisas que cometemos errado quando estávamos dormindo, que a nossa energia estava trabalhando por conta dela. Tem tudo isso. Por quê? porque senão aquilo fica, na, fica tomando forma, e nós não queremos que essas coisas ruins tomem forma se você não pedir perdão daquilo ali para aquele que seja negativado aquilo fica tomando forma então a, a pergunta aí do R.A. essa pergunta sua levou nós mesmo a um longe. E eu já tô chegando perto aí de encerrar. E se o pessoal tiver mais alguma pergunta. Agora, uma coisa eu quero dizer para todo mundo que tá na live, nós estamos com 10 pessoas na live. Que quando nós tá com 10, para mim é uma coisa, nós tá com mil porque o que é importante da Life não é a quantidade de gente. O que é importante da Life é a qualidade das perguntas que o pessoal faz. E o outro, eu sempre tenho dito. Quando eu sei, eu tenho algum conhecimento, eu falo, eu tenho um pouco de conhecimento aí. Mas quando eu não tenho, eu falo, eu não tenho, não tenho esse conhecimento. Então, porque é muita coisa para aprender, e é muita coisa para saber agora a única coisa que eu falo para o pessoal já que nós temos que usar nossa energia 24 horas, gente, vamos usar nossa energia para o bem vamos fazer alguma coisa para ajudar o, o próximo, que é a humanidade não vamos ser um peso em riba da humanidade, vamos fazer a nossa parte é, que quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos fazendo para nós e para ajudar também um pouco a humanidade e a humanidade também faz para ajudar nós, porque aquilo que nós não conseguimos produzir, eles produzem para ajudar nós. E o que nós não conseguimos, porque o que nós produz nós fazemos para ajudar eles. Então não vamos ser um, um peso para a humanidade, igual tem muita gente aí que é um peso para o governo e um peso para a humanidade. Porque se fosse só para o Governo, ainda dava um jeito, mas é um peso para a humanidade. Então a pessoa precisa estar tá sempre produzindo alguma coisa, sempre melhorando alguma coisa, melhorar em tudo que for possível. Porque quando a pessoa procura usar a energia dele para melhorar e criar alguma coisa, a energia dele está ficando cada vez mais alta. Cada vez mais ele está adquirindo sabedoria, então é isso que eu falo para o pessoal. Outra, nunca falei para ninguém sair de religião nenhuma por causa de nada. Se a pessoa é católica, é católico. Se ele é protestante, é protestante. Se ele é, é espírita, é espírita. Se ele é ateu, é ateu. Nunca, coisa que eu falo, procura melhorar. Sempre está melhorando, sempre buscando conhecimento. E outra, tudo que nós falamos não tem a ver com religião nenhuma, nenhuma delas. O que nós falamos é sobre a nossa própria energia, é aquilo que fazemos, aquilo que acreditamos. Porque quando fazemos as coisas certas, as coisas vão dando forma, nossa energia vai dando forma às coisas boas. E é assim que funciona. Então pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar aí que ainda dá um tempinho. Mais aí uns 4, 5 minutos. Poxa Falei bastante que deu sede Lembrando o pessoal das variônicas aí, se pessoal tiver interesse, daqui a pouco a inscrição aí tá embaixo do vídeo, contato e tanto do pêndulo como das variônicas é só entrar no zap Acho que nós tivemos um pessoal novo na live hoje também, bem-vindo à live. Segunda-feira nós tem outro. pessoal que participou a primeira vez hoje nessa live também. Na segunda-feira também, espero que seja às 8 horas. Vai ficar de 8 também, que pode ser às 17 horas. Às vezes é às 20, às vezes é 17. Hoje mesmo fiz às 17 porque eu vou ter compromisso hoje às 20 horas. E não vai dar para mim fazer a live hoje às 20 horas. Mas é bem-vindo à live. E outra, tem bastante vídeo no canal, pode ver os vídeos aí do canal também, tem muitas, muita coisa explicando nos vídeos Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo Então o pessoal que participa com nós aí, sempre nas live, aí nós gosta que... Nós, eu, eu gosto que todo mundo sinta em casa E outra, e... Pode fazer as perguntas, que achar que deve, não tem problema. A única coisa que eu não gosto muito é quando fala besteira, né? Porque não, não há precisão de falar besteira, né? Se tem dúvida de alguma coisa, acha que alguma coisa está errada, olha lá, seu Maurício, será que isso não está errado? Será que não é de outra forma? Então é só falar também, a gente também vai analisar, vai ver se pode estar tá errado, se pode ser de outra forma, então é, aqui nós estamos aqui para aprender, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. Esses dias na outra live também ainda falei aí, falei, gente, aprender a magia não é difícil. A magia é a insistência, é você insistir nela. Quanto mais você insiste, mais você vai chegando para perto. Quanto mais meditação você vai fazendo naquilo que você quer aprender na magia, mais para perto você vai chegando melhor, você vai ficando tua energia, tua energia já começa a dar mais forma já começa a agir melhor mas você tem que dar os passos para frente não é ficar com meio passo na frente meio passo para trás se você ficar com esse meio passo para trás, você não chega o passo inteiro da frente então e outra, isso não é só com a magia não isso em tudo que você vai fazer na vida, se você ficar com meio passo para frente, meio passo para trás, você não vai para lado nenhum. Se você chegar num, num, num, num serviço, porque eu não gosto de falar em emprego, porque emprego é coisa de bandido. Ah, quando você consegue um serviço numa firma, se você pensar que você conseguiu um emprego, você já começa a pensar errado. Você tem que pensar primeiro que você conseguir um serviço. E você tem que chegar nesse serviço com um passo inteiro pra frente. Você tem que chegar lá não olhar muito porque que você vai ganhar. Você tem que olhar porque que você vai produzir pra firma e dar resultado pra essa firma. Por quê? Porque quando você dá resultado pra ela, mais na frente ela vai dar resultado pra você. Si. Agora, se você pensar que você você vai lá porque você pegou um emprego, teu futuro tá bem curto lá. Então, você tem que chegar em todos os lugares, você tem que chegar com o um passo inteiro para frente. E outra, tudo que você vai fazer, você tem que fazer sempre. Fazendo e melhorando. E sempre melhorando aquilo que você está fazendo. Se você é um pedreiro, você tem que aperfeiçoar cada vez mais. Se você é um pintor, mais. Se você é um mecânico, você tem que aperfeiçoar cada vez mais. Por que que você tem que aperfeiçoar cada vez mais? Porque as coisas vai mudando. A humanidade vai criando coisas cada vez mais aperfeiçoadas. Sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Agora, se você ficar com aquele meio passinho para trás e meio passinho para frente, você vai ficar naquilo lá e não vai aperfeiçoar nada e não vai fazer nem o que você faz direito. Então, é umas coisas aí que é muito interessante. Principalmente hoje a juventude hoje é um pouco complicada. E, às vezes o pessoal pensa mais no dinheiro que vai ganhar no que, Não pensa naquilo que eles têm que produzir Porque se um funcionário não produz Como é que o patrão vai, vai segurar ele e depois vai pagar ele Se não tem renda de nada Ele não produz nada que preste, tudo que produz está com defeito E a firma vai ter que mandar embora, vai ter que arrumar outro Repassa é, lá 5, 8, 9, 10, mas uma hora acerta um que é bom Wesley Fernando, bem-vindo à live, agora que eu vi que chegou aí. Tudo na paz, tudo tranquilo. E espero que esteja tudo na paz aí também. Então é isso que a gente fala. Eu, por exemplo, eu logo, logo eu vou para os 70 anos e, irmão, e tenho uma vida sossegada, uma vida tranquila sossegada, sempre produzo as minhas coisas, faço as minhas coisas sempre da melhor maneira possível é, não fiquei trilionário e também não há problema nenhum com isso tem uma parte financeira razoável, dá para viver tranquilo tem uma família muito boa então, ah, o que importa da vida, às vezes, não é você ficar aí bilionário, trilionário, ter dinheiro demais da conta, porque às vezes você tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer com dinheiro. Então, ah, o importante da vida é você aproveitar a vida, você ter bondade para aproveitar ela com sabedoria. Ter uma família bonita, uma família que você aproveita a vida junto, conversa, está sempre conversando, sempre fazendo os planos junto. Então, isso é muito bom. Isso é tudo. Porque a hora que nós desencarnar, nós não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar é a nossa energia. Que é essa que o Criador deu para nós, é essa que vai ficar. E nós temos que cuidar bem dela, porque senão ela vai ficar aqui na Terra, aqui por culpa nossa, enquanto nós estamos encarnados. Então, nós somos culpados se ela ficar aqui. Ah. Então, é, eu quero agradecer aí os amigos que participou da live. Desejar a todos uma... Já, ouvi, já é boa noite, né? Uma boa noite. E que o Criador abençoe a todos. Que nós esteja todos juntos na próxima live. Boa noite.